Alô, vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix, hoje o nosso convite é um pouco diferente e para também já lembrar do futuro que pode ficar aqui registrado no município de Mafra de Rio Negro e na nossa região. O convite é para audiência pública da criação da Universidade Federal na região do Contestado, Lembrando, então, uma criação da Universidade Federal da Região do Contestado, sem custos, na realidade, para você, que vai cursar futuramente. Quem está conosco é o advogado Braulio Moreira, que tem o reforço desse convite, o endereço e quando acontece, doutor. Olá, senhoras e senhores seguidores do Rio Mafa Mix. É, muito bom dia a todos, né? e talvez boa tarde também, mas é, a importância da Universidade Federal para a nossa região é muito grande. É, a universidade pública, hoje, ela representa o que há de melhor em termos do Brasil. Primeiro, ela não é paga, é uma universidade pública, é gratuita. Também, o seu contexto dentro da de universidade pública, você tem condições de organizar é, e conviver as pessoas que estudam lá com diversos setores da da vida. Né? Você vai encontrar lá pessoas de todas as cores, de todos os credos, de toda a ideologia, de toda a idade, idade, né? de toda a classe social. Então, a universidade pública não é só para estudar. É diferente. A universidade particular, ela educa para o trabalho. A universidade pública, ela educa para a vida. Então, vai ser feito nesse dia 25, às 19h30, lá na, na Associação Vila Novense, é muito fácil, o pessoal pode é, ver no Google, né, é, Centro de Cultura e Lazer, Vila Novense, na rua Pioneiro Reinaldo Villibaldi Geisler, 613. Mas, Márcio e senhores seguidores, eu quero dizer o seguinte, é, a universidade pública, e essa, essa consulta, é para ver o número de pessoas interessadas. Na região norte catarinense e sul do Paraná, existem várias entidades e órgãos e governamentais e particulares que querem instalação. Então, a vinda para a Mafra depende exclusivamente do povo de Rio Mafra. Nós teríamos que ter em torno de mil pessoas lá. Isso não é, é, é pedir que as pessoas vão lá. E digo por quê. Se der certo, por exemplo, é, a vinda, possivelmente, de uma universidade pública para cá, você vai lá nesse dia, sexta-feira, e tira uma foto. Você imagine, Márcio e senhores seguidores, daqui 10 anos, 6, 7, 10 anos, chegar um velhinho como eu aqui, e dizer assim, olha, meu neto, eu tenho aqui, te entregando o diploma da Universidade Federal, de qualquer curso, engenharia, direito, medicina, e assim, olha, o teu avô, o teu pai, o teu primo, o teu tio, esteve aqui presente e ajudou a lutar por isso aí. Também, da mesma forma, se não sair nada, vamos supor que não consiga fazer isso aí, né? nós temos como provar para os nossos descendentes que nós lutamos, né que nós lutamos por aquilo, e nós temos que ter esse ideal. Então, o convite é para que todo mundo, principalmente a classe mais simples, mais é, pobre, que compareçam lá. A universidade pública foi feita para o povo para povão, para o filho do agricultor, é, o filho do operário. Então, você imagine é, o valor que tem um diploma federal. A pessoa que tem um diploma da Universidade Federal se orgulha né, de ter, olha, sou formado na Universidade Federal. E você é formado numa universidade, você consegue condições de trabalho melhor. Para a nossa região aqui, é muito importante, nós temos a melhor, as melhores mãos de obra do Brasil. O nosso trabalhador aqui de Rio Mafra é muito competente, muito trabalhador, né? ele trabalha, é, como disse, quase que 24 horas. Só que o salário dele, claro, obviamente, é um salário baixo se você comparar a outras cidades. Por quê? Falta formação. Então, a pessoa que é formada numa universidade federal, ela tem condições de sobreviver e, e ser um exemplo de vida, né? ter, ter um exemplo de vida. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço e, olha, por favor, volta a dizer, vão lá, leve uma, a, o celular, tire uma foto e poste e também guarde para a eternidade. Talvez você seja um daqueles que conseguiu lutar por uma universidade melhor e uma vida melhor para todos os brasileiros. Portanto, a sua presença é muito importante, você que nos acompanha no Rio Mafra Mix. É amanhã, sete e meia da noite, nesse dia 24, audiência pública de criação da Universidade Federal na região do Contestado, lá no Centro de Cultura e Lazer Vila Novense, portanto, na Vila Nova, rua Pioneiro Reinaldo Vilibaldo Geisler, número 613, o início da criação da Universidade Federal região do Contestado nessa audiência pública.